Pessoal do canal, nós vamos ali colher um milho para cozinhar. O Cícero tá vindo aqui, ó. Vamos lá fazer um, uma colheita de milho pra gente fazer um, um milho cozido. E não vamos fazer pamonha, ah, Deca, não. Que ah, o, Deca. Aqui, o Deca, vai aí. Ó, seu Deca tá subindo aqui, ó. Não, filma ele, filma ele. Olha, meu amigo Deca! Tudo bem? Tudo bom, gente? Tudo bom? com saúde, <risos> graças a deus né, é isso continua. tá certinho, a vida não pode parar vamos lá, filho. que moça? que moça? Ela, ela não vai? não, não vai, não. ela vai ela vai fazer sei o seu que ela falou Cadê o pai? Aqui. Subiu ali já. Ei, mas vai ver, sim, sim, sim. Onde? Não, lá sim, sim. Não, não é não, é um corguinho. Ei, mas deixa eu ver, viu? Né? <risos> e contentinho. E era um parafuso. <risos> Ei, mas Não vai o saiu daqui já. O que, que você viu aí? Aqui dentro vai uma lagarta, essa lagarta se transforma numa borboleta. Quem conhece sabe o que eu estou falando. Ela fica pendurada assim na folha. Mas já foi. Subi a ladeira. ladeira. É, agora aqui é a pernilha. Minha meia está entrando dentro do sapato. É ruim quando é assim, né? Hum. O sapato está com fome. Bem, esse carrapicho aqui não? Não que é. Que ah, sim. não, não é. Não é. Não pode. é um que pega na. Pega na, na. Ele entra é no pé e não sai. Ele é o contrário. Uhum. Você vai levar isso aqui em cheio para fazer cozido? Eu não sei o que pode levar. Porque tem gente lá que a gente não quer cozinhar, hein? <risos> cozinhar e assar. E essa também? Olha esse, acerta lá. Sobe ali, vai lá pra trás, sobe aqui e vai lá pra trás. Ah, que quer é isso? É, é um arqueiro meu aqui. Hum, tem um rio lá e. Ah, é tá já entendi. Já entendi. Aí sobe aqui, né? É, vai lá pra trás, lá na caçampomba lá. Uhum. Vai embora. Vai. Desce. Desce. Não, vai até lá naquela árvore, na caçampomba. Enquanto é lá? Enquanto. o quadro. Eu fiz o quadro, né? Não tá filmando aqui, que tem? Tá lá na da com casa ponta. <risos> depois de cotiro. É, é, tem que tirar mesmo. Tem, ah, <risos> tem, tem que tirar lá. Tá, tá pegando. Vai esse marto aqui. Ó, não tem que ter para nem hibola. Também Vai, tem que lesionar a pega, filho. Mas vamos lá agora. Ah, O que você acha que vai ter o quê, Cascavel? É na cabeça dela ou ela fiz na cabeça dela Não, mas faria pisar na cabeça dela É, pisar na cabeça dela e já era <risos> E agora esse? O que é esse de barba, o de cima? Tomar que ele já dá, né? Mas nós vamos é achar, sim <risos> Vai ficar cegado <risos> é, tá, Aqui lá, não está bom Ô né? tá oh, rapaz! A terra tá boa, o tamanho do capim. <risos> a terra pra é boa pra crescer ah, capim. Ai, meu Deus Só tá um gado aqui dentro. Você ligou aqui? Não, não tá Bom pessoal, vamos começar A pegar uns milhos aqui para gente poder fazer o que? O que aqui não era, hein? Bom, então vamos lá Vou Ajudar o pessoal aqui a pegar milho porque até nem, já teve vinego subindo aqui já, né, José? É, né? Já teve vinego subindo aqui ah, nesse milho, né? Tem né? apanhar bem. Aqui é apanhar mesmo. Tá lá, apanhar essa tá Eu tô vendo que é apanhar que tá. Tá as marcas de quem passou aqui. Gente do céu! Mais, não pegava muito não, hein? É, tá Um calor aqui no ah, meio, pessoal. É demais. Nós fizemos pra morrer? Foi sexta-feira já, ué? Gordinho. É Achei já Ah é? Olha o Cícero ali. Oi. Cadê o Kaique? O Kaique já sumiu. Ó o Kaique. Oi. Eu sumo lá pro ar, não vou nem ver. eu. Oh, coisa boa é pegar o milho direto no pé, né? <risos> Porque são muito ar, então é tranquilo. E gente, não tem, tem dinheiro que pague uma hora dessa, viu? Ah, que coisa mais Demorasse um pouquinho mais, hein, Não pegava muito, não, hein? É, tá meio durinho já, né? Tá, comecei a demorar um pouquinho mais. Já fizemos pra moia, foi sexta-feira, não? Hoje. Amanhã pra hoje. Ah, é? Olha o que ali. Oi! Gente, mas pensa vocês, vocês e eu também na cidade tô pagando, tô pagando um real a espiga. Aí, mas ah, que Deus. saquinho já tá ó. Ah, mas se eu me perder vocês me acham, tô com o GPS ligado. É, qual é suja, tá barrado. Ligou o GPS, vocês me encontram. Bonito, hein? Vamos ver. Bonito espiga. olha que beleza. Aqui, ó. Mais uma aqui, ó. O saco tá ficando para trás. Tá boa. pegou, tá boa. Begou, tá boa? Tá boa tá você pegou, tá boa? Tá boa, tá no brejo. você pegou, tá boa, tá boa, dá no brejo. Também. Mostra aí, filho. Olha que belezinha, ó. Cadê a Josué? Nossa. Tem que tomar cuidado aqui, gente. Opa. Rostando aqui. a Josué aqui. Então não é né? que divertindo galera No meio da roça de mim <risos> ah, ah, tá, tá. perder, né? ah mas se eu não perder vocês me acham Tô com GPS ligado <risos> Acho que aqui né Conhece tudo, fica tá barrado Os dois GPS eles não encontra. Escolhei uma aqui pra ver se eu Se consigo tá ver se tá boa né Bonita, hein? Vamos ver se não tiver muito dura. Uh, é Pega O que eu peguei aqui? Tá boa. Deixa eu abrir um pouco Aí, aqui, mais. Ó. ó. Tá, tá, tá, tá, tá, tá pra trás. Tá boa. que eu peguei, tá boa. Pegou, tá boa? Tá boa, tá no brejo. É. Também. Pegou, tá, boa, tá boa, no breve. Também. Mostra aí, Cícero. Que belezinha. Maravilha. Maravilha das maravilhas. Olha, o José está aqui atrás de mim com mais uma. Duas, três, Três, quatro, quatro, quatro aí. sete, oito, não. Dá para divertir? Já ah, aí. já dá, né? Você sabe. Não, já dá. Ah, não, é aí. Hã? aqui. Ai, ah, eu peguei, acho que já está meio dura Nossa. <risos> dá, dá uma piniqueira tem que ver com a Então, já é. colhi muito é. seco, dá é. uma Entra aqui um cozinho, né, Kaique? Foi gostou, achei até só em sangue mão. É. Acho que eu não sei. Já trabalhei muito nisso, Kaique. É. Imagina você colher é, o milho no meio do, de um, é, um, é. um um feijão que chama calo, é, calopogônio, Cícero? Que chama aquele feijão? Aquele é um ah. feijão preto? Um feijão, mucuna, você conhece mucuna? mucuna? Feijão mucuna É O feijão mucuna ele tem um palacinho? É Pai, cadê o saco? Cadê, cadê o saco? na hora Ó, oh, ah, que beleza! Saitinha, acho. Ó, esse dá pra fazer com o tamanho. Olha que beleza! E agora, pra levar? Quem vai levar? Ah, vamos dividir ah, isso aí vamos levar, velho. <risos> <Cuidado. risos> Agora já foi, Madalena. Aqui Esse pedacinho aqui não ficou bom, não. Esse que aqui tá ruim, bem. Né? Esse tanhão não pegou legal, não. Mas lá para cima não ficou bom. Pela cor da folha, você percebe. Era feijão. Era feijão, né? Era feijão, né? feijão de ontem. Ah! de Olha, olha a altura desse capim. Olha. Dá uma olhada, gente. Olha que beleza. Vai soltar a vaca aqui quando? Será? Foi a Rocha. Aí solta. Isso. E aquela casinha ali, hein? Aí a Andressa está fazendo. Olha só. E a água vem da onde, José? Da de baixo. Botar um motorzinho aqui? É bomba. Só que para fazer a casa, está vindo lá na cisterna do dormo. Ah, tá vindo direto. Entendi. Opa, vale cair, né? Não. Aqui na cerca não tá mais bamba, ó. Ah, não sei se aí tá mais bambu não. Acho que tá mais bambo. Não tá mais bambu não, tá mais bamba. Fiz o pé aqui. Vou pôr. Segura esse. Quem já fez isso aqui que o tá fazendo, Quantas vezes, né? E quando, e quando enroscava a costa? as costas. Tá. Então, quando enganchava as costas, mano. Aí, aí enganchava a costa, rasgava a camisa, tirava em casa, a mãe dava um ataque ainda. Olha lá. Olha o rapazinho lá. Ó. Lógico, ali dentro esquenta qualquer filho de Deus, filha Pois é, meus queridos amigos, aí, ó. Acabamos de colher aqueles milhos ali, vamos descer. Madana quer, comer... quer comer milho assado, milho cozido, ralado, frito com manteiga. Vamos que vamos, deixa pra mim levar um pouco também, ué. Eu levo. Não, Eu levo também, ué. Vé, o velhinho tá aqui, mas tá vivo ainda, não tá morto, não. Faz, né? Olha lá. Faz uma cerca ali, dali linha lá que é bambu lá, ó. E bambu já tá no rio. Beleza, né? Quer dizer que é. Então, quer dizer que esse pedaço aqui é seu. É. Não, eu compro esse aqui, ó. Eu compro aqui, ó. Eu, eu compro aqui, ó. Aí eu fico eu vou ficar entre você e ela ali, ó. E aí ainda tem que, ainda, ainda tem que derrar mais, né? Fazer mais arte ainda assim, ó. Oh, mas dá uma casinha boa aqui, Josué. Dá. Ah. Né, bem? Uhum. Dá uma casinha boa. Dá, dá uma casinha boa e uma chegadinha boa também, Josué. Ó, né? oh, uma chegadinha boa também, ó. Dá uma chegadinha chique. É. <risos> Se está ali fechando a cancela. Gente, é, eu estava perguntando pra Madalena se alguma vez aconteceu com ela isso. Comigo já aconteceu e por ter acontecido eu fiquei esperto. Quem já pegou essa, esse pau da, da porteira de arame aqui, eu, eu chamo de porteira, né? Cancela. Na verdade é uma cancela. E aí pega aqui assim, ó, e vai fazer isso, ó. E descuida, e pega nessa pele. Eu vou, vou até tirar, ó. E pega nessa pele, essa pele aqui, ó. Ó. Duvido que, pegou que não tem um. Aí agora? Hoje, não, agora não pegou porque eu me cuidei. A gente às vezes vem distraído, aí tá aqui, né? Você vai, você faz isso aqui e solta, ó. Essa ponta do arame ah, aqui. Ah, sim, que prender a pelinha? É, essa ponta do arame sim, aqui. Sim, eu já na no, no arame mesmo. É, você vem aqui e se solta. Não pega na no, roseta. Pega no dedo que, que entra dentro da carne aqui, ó. Eu já aprendi, mas não na roseta. Ah, já, já passei por isso aí algumas vezes, não quero mais não. Isso aí é arame de babado. Sabia? É, Dona Zefa, não é? Não é éramos de babado, Dona Zefa. Fala, caçador. Aí, você vai? Fala, caçador. Você é caçador mesmo? É você é caçador mesmo? Você é caçador mesmo? Hum? Você pegar um javali, você vai fazer o quê? O javali vai correr atrás de você e vai te pegar. Você vai correr de javali? Dá pra ir assim, Lampião. Aí, é, Lampião. Coitado, javali. Lampião. Aí, é, Lampião, quando o javali aparecer, você vai correr? É. Ele gosta, né? Vamos né? Deixa eu ajudar vocês aqui também para não demorar muito, senão demora demais. Só que eu vou ter que lavar a mão que eu tava brincando com ele. Ah, ele tá comendo mesmo bem que você falou que eu comi. sabugo olha lá. Comendo sabugo, na ponta do sabu tinha milho. Ô, é uma... oh, você é um cachorro ou é um porco? Que Eu... negócio é esse comendo milho? É de uma a doze. ele come milho, ele faz é... bagunça. E é Lampião? Lampião? Ô, Lampião, Oi! Acendeu então. o fogo lá, vamos. A seu pai lá. Cadê você tá Eu não preciso de boné, E por que você tá de boné? Você que na cabeça? Esquece, acostumou, né? Eu esqueço. Tanto tempo que eu costumo.. Até que aguê jeito, velho. Depois que é tanto, tanto, que tanto tempo que eu ranquei. Tanto tempo eu, eu tô te, te uso. Você falou o teu, aí que eu lembrei que eu tenho mulher na cabeça. Você tem cabeça? Você lembra que você tem cabeça? Na cabeça eu lembro. Agora <risos> se eu tenho mulher na cabeça, é bem difícil eu lembrar. Aí, pode ter pegado, né? Não, ele gosta. Ele não, é, não ele tá fazendo arte. Sujeira, né? Não, não pode. Tá, vem. Vem aqui. Vem aqui, vem. Tá. tá, tá. tá. Legal. Ah, mas você come aí. Não, negativo. Não. Não. Não, não. Só vai lá. Aqui não pode. Não gosta de barrar bem não. Não. Não. Não. Não. Não. Não. Eu tenho medo de mim. Eu tenho medo de mim. Eu vou ver É foda. Um hum. grão de vidro, aqui. Pois né? Tem que, tem que ter um Deus por trás disso, hein? Né? Rapaz, Como é que um coco tem água dentro? Então. É. Nossa, mas em tão pouquinho tempo nós ponhamos tanto milho. Então. Tem na roça, né? De quem quer é que ele lá? Existiu tudo, Tanto de meia, né? Hum, eu eu pra cima. Eu não sei se eles vão coelhar pra cima, acho que não. fantástico. Lá hoje, mãe, chegou com um, um carrinho de, de quatro perdeu? Então, assim. Hum. Perdeu e pra de, dois é? dois carrinhos. É Aí assim? é, eu peguei um carrinho pra mim e foi um carrinho Ah, sim. Então, tem azul e lá no chiqueiro tem o porco agradece. O porco agradece. Não, tô não, agradeço, não o porco agradece. O pessoal tá vendo que aquele queijo vai perder, não consegue vender, em vez de pegar e distribuir, igual a vila aqui é grande, dava dois, três, para cada um perdia. Mas não, as pessoas é tão ruim com tudo que ela deixa de perder pra dar porco, pra não dar porco. Nossa, o porco vai cortar na hora. Mas que o porco acompanha. Vou ali ver se acho umas lenha finas. Acender o fogo. cai que vai vir também. Já. Já achei um pauzinho aqui. de pau para ajudar a acender o fogo. Aqui ó, essas casquinhas sim ajuda bem. Chegar lá já tiver acendido, beleza? Deixa para outra outra vez. filmar e cata a lenha, né? que pelo jeito, vai querer acabar de descascar o milho. Tô vendo que eu vou ter que levar sozinha. Só que sozinha não dá, né? Fiz um montinho lá. Ó, maravilha. Olha, agora que ele veio, ó. Vamos pegar lá em cima primeiro? Depois pega aí mais. Você leva tudo na viagem só. Ah, mas tem mais aqui, ó. Tem bastante, né? Tem. Vou a carriola aqui em cima. Dá o carrinho ou carriola? Carriola? Dá o carrinho? Carrinho de mão, carriola. Isso aqui também é bom, né? Ó. Mas, às vezes não precisa ir muito longe. Ah, não. Chamando? Não. Eu costumo falar só. Não, seu pai, parece que tem. Achei, achei que ele estava chamando. Olha lá, gente, já colhemos um, um carrinho de lenha cai que vale de levando aqui ó eu eu achei uma vara vou escorar ela aqui vou mostrar uma vara gigante parecendo uma vara de Moisés tem mais aí na beirinha Kaique? vai vir buscar mais bora lá Eu vou indo aqui com a minha vara. A vara de Moisés. Abriu o mar. Não sou Moisés não, mas... Nem Moisés. Olha lá, já dobrou lá. Olha ali, gente. Já colocamos um tanto para cozinhar. Olha que maravilha. Coloquei uma aqui para passar, mas... O fogo vai terminar é cozinhando ela ali dentro. Tem muito fogo tem que ser na brasa. Vamos esperar. Madalena está lavrando Olha o milho assado, ah. milho assado, milho assado e lavrado. Gostoso demais, né? É. só que aqui o que aconteceu, gente. Olha, é se deixou Tô muito lá. Não, depois você coloca mais lá, mas não deixa acontecer isso. Aí já ficou bom. É pega aí, pega aí. gente do céu. Tá quente, hein? Olha. Hum, hum, hum. bom demais. Bom é comer na espiga. Eu não consegui tirar porque tá quente. Muito bom, hein? Quem quer milho assado? Milho assado é bom. Olha aqui. Que maravilha. assado? Que que é, o que, que é milho assado? Quer? Quer? O gato quer. Toma. É milho. Não gostou, não? Muito hum? quente pra tirar. Tirar com pano. Olha. Hum, hum, hum. Vamos lá, José. Vamos aí. Vamos lá, Caífe. Vamos dar. Desce ali embaixo fazer um trabalho nós ali.